agora Hoje dia? 6 de agosto 6 de agosto, eu estou conversando com uma pessoa muito especial Moradora antiga dessa rua Como é que chama essa rua? Floriano Peixoto Floriano Peixoto É Dona Maria? Parecida Neves Neves? É Ô, Dona Maria A senhora mora aqui já há quantos anos? Nesse pe... Aqui não, mas nesse pedaço do Cubatão 50 anos que eu morei ali na Estevão Borrofo A Estevão Borrofo? Antigamente era a Rua Liberdade, a senhora lembra? Não, não. isso aí já não, não é do meu tempo. É mais, mais re, é. recuado. Mas a senhora morou nessa rua, a senhora teve um vizinho aqui que era tio da minha esposa, o Vardinho. Oswaldinho Poce. É o Vardinho Poce. É. E a dona Nega. É. Você se falava Nega? Demais, a, a filha dele, Oswaldinha, Rosângela, era muito amiga da minha filha como que chama a filha da senhora? Luciana, saíam Luciana. juntos, passeavam, a Rosângela. É, então você conheceu a tia Lola, a Lola do Francisco, Francisco Ribeiro, que era irmã do Vardim, era o Chico, ah, eu o parcerinheiro, você ah, já lembra mais daqui, dessa, daqui re... é. dessa região, me fala um pouquinho, a senhora casada com Sou viúva. De quem? Domingos do... das Neves. Domingos das Neves. É, dominguinho que trabalhava no Calçado Charme há muitos anos. O Calçado Charme funcionava onde? Aqui na né? um Borrou, ali em cima. Era o Peixe, depois foi é, Charme, passou para Sabelo. A senhora é natural de onde? Cristais Paulistas. Cristais Paulistas? É. A senhora nasceu no, na época do Guapuã ou não? Guapuã. Era Guapuã. Guapuã. Então você conhece aquele pessoal lá tudo, né? Hoje não, porque já faz o... tempo, eu estudo gente nova. Né? A senhora saiu de lá que a senhora tinha que idade? Ah, eu tinha uns 15 para 16 anos. Mas a, não... a senhora não estudou, né? É... Estudei. É do João Faria. João Faria. João era... Faria. João Faria, a, a professora era a dona é... Nair Mendonça Ribeiro. Nair Mendonça Ribeiro. Era professora lá do grupo João de Faria. Sou Amálio era o, o, o diretor. Diretor. <risos> a senhora conheceu o senhor Olívio Costa? Não, né? Ele era um bicicleteiro, vendedor de gás, morava um moreno. Não, conheci o.. o como é que é o primeiro nome dele? Lourenço, que era um açougueiro. Açougueiro. O sou Elisiário que tinha a venda ali na, na, na praça que hoje é pai daquele delegado, é, é avô do delegado, tinha os filhos tudo, o Valnir, o, o, o Daú. Não, o Daú é da Chave da Taquara, é mais pra frente um pouquinho. A senhora andou da, da Mogiana? A senhora chegou a andar na Mogiana? Andava demais. E parava lá na, na Chave, Chave da, Ta... da Taquara? Na Chave da lá era a ponta especial da, da Mogiana. Ali tinha muita gente, Baixada da Quara, é? Hoje, inclusive hoje é dia do, do santo lá, deve estar assim, lá, missa, tudo. De, de São Bom Jesus da Lapa, é o padroeiro lá. E a senhora já foi participar de missa Ixi, lá? Meu pai tinha um sítiozinho, nós e, e, chegava dia seis os, e os, os, os fazendeiros iam tudo lá para festa, fazia. O, o leilão para arrecadar dinheiro. Não, Eu participei muito. E por que, que é chave da Taquara agora? agora é porque ali tinha muito bambu. Com e certeza, vieram, né? vieram os, os baianos. É, com certeza. Puxa, e eles faziam chamam... bambuzi, os balais de bambu taquara, de Taquara. É. taquara e tá. até para fazer cesto para plantar café. É verdade. O café era plantado. No... É. Então me fala do pai da senhora. Como que é chamado? Antônio Rubio Herreiro. Herreiro. Herreiro. Herreiro. Um H. Herreiro. E a mãe da senhora? Maria Maffei Rúbio, foi uma parteira famosa aqui na Franca. A mãe da senhora? É. Parteira. Me fala mais um pouquinho, irmãos do pai da senhora, você conheceu os tios? Conheci o Francisco Rúbio, o frutuoso Rúbio, que era famoso ali em cristais. Tinha o outro, chamava ele Zé, hein? José Rúbio também, eu conheci todos eles. Eu sou Frutuoso, não é Antônio Frutuoso, não. não. É Frutuoso Rúbio Herreiro. Herreiro. É Frutuoso mesmo, era um, um dos uh, mandantes lá da, da, de Cristais. De Cristais. A senhora conheceu, avô ou não, né? Não. avô, mas a senhora lembra o nome deles ou não? Como? O nome do, do avô do meu pai, não sei se era Francisco, O Herreiro da mamãe era. José Mafei. Mafei? É. E, e o... Tio da Ana Maria Braga. Eu sou prima da Ana Maria Braga. É mesmo? É, prima primeira. Por quê? Porque o pai dela era irmão da minha mãe. A mãe da senhora é... é... A senhora falou o nome como? Maria que... Mafei. Mafei. Rubio. Rubio. Irmãos da Maria Braga... Irmãos da mãe da senhora. Então, é... Então, irmão da mamãe, eu só conheci esse, que eu chamava, é José Mafei que ele chama. José? Chamava, que é o pai da Ana Maria. Os outros irmãos da mamãe não conheci, não. Ana Maria Braga nasceu em Cristais? Não, nasceu em São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra. É de lá de São Joaquim da Barra. Mas tem uma casa lá que eles falam que era, que era de parente dela, que mora morava, morava o Fernando Prígito. Lá em Cristais. Ali, é, lá em Cristais. É uma casa é, perto da praça num quarteirão para baixo. Ali do senhor Oswaldo de Paula. Ali eu lembro, sabe de quem? quem? Eu sou o Trajanin, que é o pai da Luísa. Por que o pai da Luísa. Na... Era criado em Cristais, a Luísa de Cristais. A Luísa Trajano? No magazine, né? Luísa Trajano. O pai dela sou. É... sou Nós chamávamos de Trajanin. É... E tinha açougue lá, o que, que ele fazia? Trabalhava não, com o quê? Na época, é, é, eu não sei nem o que, que ele fazia, na época, não sei se ele já era mais velho, não lembro o que, que ele fazia, o pai da Luísa, mas é tudo de lá, eu conheci tudo, nós fomos criados tudo junto lá, com o povo da Luísa, do Magazine Luísa. Desculpa me perguntar, quantos Oito. anos será a senhora conta hoje? 84. 84? É. Ah, a Dona Luísa está com 90, 90 e, poucos, e né? pouco, né? É, 90 e poucos é, anos. Ela nem anda mais, tanta, tanta fortuna, o senhor Sr. Tá Tangrava É, Luiza, é. Tá... Não, não tem problema, não, nós estamos só falando. Tanta ela está é, tanta coisa, é, ela está numa cadeira de roda eu, eu uso cadeira de roda também? Tudo é, é mas é. eu digo assim, pela potência que é hoje. É. E ela começou É. comprando... A Cristaleira. A Cristaleira. Porque ela trabalhava na né, casa de Gino Calheiro, o, Cali, o Ginote, que chamava de Ginote, fechou a loja, que era só tecido, e é a, a indenização de lá, ela comprou a cristaleira, e dali ela foi. Casou bem com o seu peregrino, né? É, o cunhado dela era deputado, né? O cunhado dele? Cunha, não, cunhado da Luísa, irmão do. Ah, é, cunhado da Luísa, irmão do peregrino. É. Que era é, deputado. É. Dona Maria, e a senhora trabalhou com o quê aqui em Vim? Eu trabalhei na fábrica de calçados Melo. Calçados Melo? Melo. há 10 anos trabalhei Quem lá. que era o dono da casa? Era o Faelito e o Rafael Puglia Filho. Faelito? O senhor lembra do Faelito? Não, no, no, no, esse eu não recordo não. E o... E o... o Antônio Lopes de Melo. Antônio Lopes de Melo. Ele que era o dono da fábrica. Oi? E a senhora fazia o que lá na fábrica? Na Eu trabalhava no escritório. Ah, você trabalhava no escritório. Dez anos trabalhei no escritório. Mas aqui, vou voltar agora. A senhora veio para Franca e estudou lá no Chão de Farias em Cristais. Em Cristais. Depois e aqui vim Franca. Aqui para Franca estudei no, antigamente, no antigo Ateneu, ali onde foi alto padrão, tudo, era Ateneu ali. A minha esposa lecionou ali dos anos 70. Não, 70 Não, eu estudei e em 56, 54. Foi, estudou antes, né? Antes, é. 54. Quem é que você né? lembra de professor ali? Vixe, tinha Rosinha Braga, uma grande professora de matemática, tinha o Solair de Oliveira, que era de francês, tinha Geraldo Taveira, Joaquim Taveira. Tudo o seu Geraldo mesmo. lecionava o quê? Geografia. Ele, era pro... ele faleceu pouco tempo. Pouco porque... tempo, 100 anos, a casa, né? Tudo, né? A é casa a casa dele tem... da esquina ali. O, que Joaquim, tão bonito. o irmão dele era matemático também. Tinha o seu Milton Gama, era, era história. História? História. A, a senhora chegou a estudar no industrial, não, né? Não. No industrial que ele tinha. Não, não, só estudei lá embaixo. A senhora fala lá embaixo, mas é lá em cima, porque aqui é subindo dois é, parcerão. É, é, mas é, assim, é para baixo. É né? para baixo. É, é. é para baixo. Ali foi a origem do da Unifran, né? Unifran, é. Ah, surgiu Ui, ali, surgiu começou. Surgiu com Unifran. Ateneu, depois passou para o Objetivo. É, hoje tem uma outra... outra é, é, é, era daqui, é, a Escolinha é, passou para lá. Para lá. Ah, que coisa boa conversar com a senhora. Eu, eu, <risos> a senhora lembra do... Quem é que era prefeito quando a senhora morava lá em Cristais? Era o, o Fabinho Pinheiro ou não? Não, era antes do Fabinho Pinheiro. Não, ele foi o primeiro prefeito. Que a senhora lembra quando a praça inaugurou a praça lá em Cristais? É, o Coreto. Tudo. O Coreto. Ali foi o Daú, Belisário é que é que falou lá, o doutor. É, Gozuei, que era prefeito de Franca. Aquilo ali pertencia tudo à Franca, tudo né? A Franca, né? É, depois que foi organizado. É. Agora, irmãos da senhora, quem são? Meus irmãos já morreram todos. A mais famosa era a dona Jacira, que era cozinheira do Rotary Club. Jacira? Pelizarro. Pelizarro. Mas por que, que é, o marido dela era Pelizarro? Era. Marido meu cunhado trabalhava lá no Depósito Blois. Lembra do Depósito? O senhor não lembra eu, do Blois? Eu acho que eu lembro. Mas é o nome dele? Arlindo Pelisaro. Arlindo Pelisaro. E ela era Jacira Rúbio Pelisaro, era a cozinheira famosa do Rotary Clube. Do... Ah, mais irmãos da senhora? Tem o Wilson. Tinha o é. Antônio Rúbio, filho. Tinha a Abigail, tinha a Lúcia, Mercedes, eram várias irmãs, só resta eu agora. Mas eram quantas no, no, ao todo, de irmãos e irmãs? Eram onze E a senhora ficava em que lugar aí? Não, eu sempre morei com a minha Não, mãe. Não, eu estou falando assim, lugar, eu, a senhora é a quinta... Eu sou a, a última, a, a senhora, caçula. A caçula, eu é. falo assim, a Rapa do Tacho. A rapa do Tacho, é. A senhora fez doce de goiaba? Não. Não, mas ajudava minha mãe a mexer os tachos de cobre lá no fogo, mexer as goiabadas Lá em cristais. É Mas que era é, boa para fazer doce, né? a dona altiva do seu Nelson Valerini Você Conheci. a conheceu lá? Conheci O Sol Nelson Valerini é. é O pessoal da... É, tem o um irmão dele, hoje Antônio Valerim É casado a, com a irmã do seu Olívio a Júlia? A Júlia. Será que é, é a Júlia mesmo, que é a esposa dele. Ô, dona Maria, mas que coisa boa. Conheci a senhora e a senhora falou que casou aqui com o esposo da senhora e teve quantos filhos? Três filhos, dois oh. homens e uma mulher. Fala o nome dele, o, o mais velho é Oswaldo César Neves. É microempresário. O outro é Antônio César Neves, é microempresário também. E a menina é secretária do da... consultório médico. Consultório médico. A senhora conheceu a dona Miriam lá em Cristais? Miriam? É, Miriam Barquini. Ela era enfermeira lá, o marido dela tinha uma serraria grande. Não era do meu tempo. Não. É, Acho que era mais recente esse pessoal. Mas que coisa boa! A senhora tem lembranças boas lá de tem, Cristais. Né? Que era muito pequeno Na quando o senhor morou. Quando o senhor morou lá Cristais não tinha uma rua calçada, né? Tinha, era tudo não. terra, era tudo né? Terra. Tudo. Hoje está uma cidade é uma bonita, maravilha, e, né? uma maravilha. É, tá. Tá cristais, <risos> Paulista. É. E Franca, o que que é, senhora. depois que chegou aqui que essa cidade explodiu, né? Cresceu tá muito, cresceu né? Muito. Essa rua aqui, isso aqui era. Era breve, era é, aqui tudo. Essa rua, o Arthur aqui, o vizinho da senhora, ele falou que uma das primeiras ruas que foram calçadas é essa de cima aqui é, é. Que é disse, asfaltada. É, asfaltada é, é a Estevão Burrou. Estevam Morrofo. É, ele, falou... ele mora ali na Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, no veio. Não, meio. Marechal Deodoro não, ele mora aqui na Saldanha Marinha. Mar... Ele é A mãe dele estudou no industrial, eu tenho umas histórias da mãe dele. É? É. Como que a é, chama, dona? Era, é... Ela faleceu pouco faleceu. tempo. Como é que ela chamava, meu Deus? Esqueci o nome dela agora. O Arthur é gente boa, eu gosto Arthur muito é dele. Fina, né? ele, ele trabalhou no champanhar, champanhar é. na, na educação lá, no colégio. É. Trabalhou no champanhar. Grandes que é, é, é, escriturário lá fazia as escrituras lá. A Franca, a senhora viu isso aqui? Tem certeza? Passava carroça aqui nessa rua. É, tinha os carroceiros lá no, em frente do cemitério, usava de carreta, e ia lá atrás dos carroceiros. <risos> e aonde que eles jogavam o, o que eles carregavam? Hã? Eles jogavam aonde? Há algum aterro por aí, né? É, aqui embaixo aqui era brejo, né? Era brejo. Alonso e é Alonso. Alonso e Alonso, Alonso era só é, para passar para Santa Rita, e, por lá de lá, tinha uma pontezinha pequena, é. né? E, e era difícil, né? Porque lá era tudo longe, né? Tudo longe, né? Hoje ficou tudo pertinho. É. Foi tão bom conversar com a senhora. O senhor também, foi um prazer. Eu fiquei eu... contente e eu quero agradecer a atenção da senhora. Imagina. E eu vou publicar isso lá porque o pessoal de Cristais fica louco para conhecer Aonde os senhor... pares. Mas o senhor tem o quê? Não tem. É o canal Memórias e Vidas. Ah. Depois a senhora pode colocar o nome da senhora e vai aparecer lá ah, no sei. YouTube. E tá vai, vai ser muito bom. Tá bom. Tudo a senhora ouvir a voz da senhora lá, contando história bonita. Tá bom. De Cristais Paulista e de Franca. Tá bom. Deus abençoe Abenço, a senhora. Obrigada. Eu quero que a senhora fale de uma lembrança forte que a senhora tem. Que a senhora sempre lembra de uma festa, um aniversário. É. Ah, era muito bom a... A gente tem muita lembrança, muito, lá em Cristal, por exemplo, ia na, em festa, aqui também ia em festa. Assistiu muito desfile aqui? É, ia no cinema São Luís, assistir filme. Como que é só conheceu o esposo da senhora? Eu, eu conheci meu esposo num piquenique. Que, o que é piquenique? e A gente ia passear num... Na Águas Quentes, o senhor já viu falar nas águas? quentes. Então, nós fomos fazer um, um piquenique, passar o dia lá nas águas quentes, lá que eu conheci ele. E ficamos juntos 45 anos. 45, 45 anos? 45. Parabéns! É, obrigado. Que, que bom piquenique, né? É, bom piquenique. A senhora ainda morava em Cristais ou não, não, já, não, já, morava, já aqui. morava aqui? Já morava aqui. E a senhora já conhecia ele antes desse não, piquenique? Conheci lá. Só ficou conhecendo daí, lá. Fizemos amizade, tudo, e daí saiu o namoro, saiu o casamento. Saíram os e filhos. Saiu tudo. Sa os, os netos. A senhora tem quantos netos? Quatro. Quatro tudo, netos. Tudo homem já mulher, Bisneto outro, não, né? Bisneto ainda não. Não. Só está de parabéns. Obrigada. E eu fiquei contente, porque a senhora lembrou do Vardim, é, é lembro. Ele gostava mesmo. de passarinho, né? É demais, é. Mexia com passarinho né? É. Ele aposentou cedo porque começou a trabalhar cedo, cedo na, é. da indústria do calçado, é. né? Hoje está só o Timanel e a, o Tichico Vivo, só os dois Sim. homens. A tia Lula faleceu e a tia Maria e os outros também, o Tituninho. O meu sogro era o Zé Poça. É, é e era porque já faleceu. Sim. José Ide. Esse era caçado. Aqui, o pai da Beirinha. O Sr. Chico Ponce tinha uma, uma vendinha ali em cima. É, lembra Do Sr. Francisco do São Ponce. Francisco Ponce. É. E aqui mais em cima era o João Ponce. O João Ponce. O João, Ponce. O João Ponce. É, do pai do Fernando. É. Oh, obrigado. Muito bom senhor, Eu apertei uma mão de uma pessoa muito especial. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Deus abençoe o senhor O senhor também. Continue com saúde, com Sim, essa alegria. Quiser. Obrigada. Com essa alegria. Tá bom. Ótimo. Obrigada.